Pai, olha o pai de novo. Eu estou aqui de novo. Fala oi Daniel, meu pai é amado. Vai Júlia. E hoje Júlia. estamos Dá aqui com meu pai. Da prontei, Júlia. Fala oi pai. Oi. oi. E hoje estamos aqui no... uhum. no... com o Slade. É meu primo, na verdade Oi, a partida tá quase começando Vamos aguardar aí Poucos tá segundos para todos entrar, Nós aí, a... aqui com o a... narrador E aí, galerinha do YouTube Hoje <risos> fazendo uma narração Aqui <risos> pro canal da Júlia. Vamos ver vamos ver o que, que vai sair desse squad aí hein? Alguns minutos pra começar Vamos lá não esqueceu, não mais que quatro partidas com a ajuda. É, já... Pode estar tá arrebentando aí a boca do balão, tá ganhando todas aí ultimamente, hein? Estamos todos ansiosos aí pra compensar logo mais essa partida. Eu, eu tenho nem um pouquinho só. Não, mas <risos> <risos> um O Tá em dia? É Gui, é estamos de nove. Vamos acompanhar aqui O squad do sucesso Opa, já estamos de novo uh, Onde será que o squad eu... vai cair? Não sei, não sei. O squad está indeciso Até agora não resolveu Vai passando ali eu escolho... eu escolho Lago da preguiça lá, lá, lá, lá. Lago da preguiça Onde será que vai ser Lago da preguiça? Foi finalizado Lago <risos> da preguiça Vamos cair lá nossa, o narrador tá animado, viu? Vamos acompanhar aqui o um squad do Arthur, Julinha, Painha e Daniel. Esse squad aí é sucesso, vamos ver o que vai acontecer. Já ativou o Vaquedas. Vamos lá. as pessoas isoladas, o Arthur tá caindo e começou. Ela vai abrir o baú. Vai abrindo ali uma N azul. Pegando algumas balas, algumas construções o aqui. time inteiro vai se equipando é. O Arthur pegou minhas balas Parece para que temos para aqui uma luta de equipagem O time, uh, uh, uh. time, uh, uh. time vai da ser da equipado, vai pegar da minha esculpência O time tá um pouco separado, tomara que isso não prejudique o empenho O cara dos balanhas é me Parece que alguém tá animado, alguém encontrou alguma coisa boa o time agora até então tá todo mundo vindo. Opa, a Júlia caiu. O Arthur vai jogando bomba, vai tá indo pra cima. O time precisa ajudar. Tá e foi finalizada. E foi finalizada, meu Deus do O atul tá vai atirar atira, a trinta na a trinta. A Júlia muito. O tá é é Atul é vai, vai quebrar a trinta e da parede. O a ah, trinta e por cima! O a trinta e a trinta e Tá ativando, mas... o O vem chegando também. O Daniel tá caindo e ninguém eliminou ele. vai cruzar. atrás do último que tá se escondendo. encontrou o Daniel. Então, depois... vai, daí, o cara tá vai tirar. O derrubou. Meu, meu Deus, cara, que meu é amor, isso? Eu não tô jogada bem, que jogada maravilhosa. E tá, tá mais. O aí, é tática. É, hey, aí, é bai, oh. Meu Deus o é me lá. O Bahia também oh. caiu. Esse voo, o Bahia caiu e foi eliminado. O que é isso? O O que é isso? Subiu a rampa. Tu, tu, tu o parinha caiu e foi Não... Não... O que eu... me foi isso? O que foi isso? A jogada foi muito rápida, eu não entendi nada sinceramente. Oh. Foi muito rápido. Como é que em bobinas? Ah. Que é, tira... no, na, no vídeo de ontem, Julia nós em bobinas. Nós um material muito luxo né, e nós ganhamos as partidas. É bom cair em bobinas tem. lá, um muito Eu fui uma no olho A gente gente falava lá gente, gente, não foi prezeiá. Edu, não fez ontem. Né, vou ninguém, é bom. E é isso, os comentários da partida aí foram feitos pro lado dessa. Não, tá a é do do gente. Momento. Vamos cair na onde a turma mandou. Rubinas traiçoeiras, ai meu coração, pensei que era agência. Tomei um pouco. Aqui a gente vai é de boleta, Daniela, eu é, vou aqui Rubinas traiçoeiras. Bora pegar a gente, porque o nas traiçoeiras vai trazer. Vai trazer a gente pela traseira. já vai pulando ali. A Julinha também pulou do buzão. É pra cair. Opa, a pra. Agência ou bobeira? A gente a é a questão. Tá agente, é Ai meu Deus! Agência não. A agência não? Ah, vamos agência! Ai... Vai. E eles marcaram a agência, meu Deus do céu! Eu vou, tá decretado loucura, <Sulhante> o que está meu Deus! E Coritú, ele vai fazer o que vai fazer, vai além do chutão Pistolinha A equipe que Eu peguei, o eu não não peguei da o Daniel, Daniel não dá para pautar com o Ninho, fica é. O Akron com a pistola vai eliminar O inimigo tá acima do Daniel, vai querer eliminar ele O Daniel tá com a picareta Pegou a SNG, vai atirar, meu Deus o que tá acontecendo derrubou O vai ali por trás Vai passando ali também, vai chegar aqui Isso! Vai é o Daniel picareta, o que que é isso? O Akron encontrou ali na esquerda também É só a cabeça, é só a bolita Pegou ali a construção o Bahia foi <risos> é derrubado e o Abai dos Dois ali também morreu. O caminhão acabei tirando um tiro que que é um tiro surpresa ali quase um O mas vai ter e os dois gols Atentando junto, os dois vão. O dois gols, os Dani, me chama é aqui Dani. Que é isso? Eu tô até cansado De tanto falar em Vou galeria O cara aí caindo, já derrubou um o meu de Pegou verde É o gol, é o Minha Me salve aqui Tá tirando ali na perna o Alex vai tentando salvar o Fainha que tá se rastejando ali no chão, tá quase morrendo, tá quase no homem Ele vai reviver, seguiu colocou, colocou no ombro Morto, Morto, dorme, carregou Ele virou na salinha, vai carregando o Fainha enquanto o Daniel vai varrendo ali abaixo do salão O que que tá acontecendo, ee? meu Deus do céu? Vai em paz, Daniel! A agência, olha, é um lugar complicadíssimo. disse E vai o Fainha está de derrubar, meu, o Fainha deixando o ele e reviver Vai segurando o vai usar a Tachura Daniel, que tá fazendo a limpeza na parte de baixo. O Arthur. Salva a gente, ô. Deu bom, deu Parece que eles vão conseguir reviver a Joinha novamente, hein? Chique, vai, vou, ficar vai, que vai, que O Arthur avistou um ali o inimigo no fundo. O capanga paradinho ali comendo bola. O capanga, menino. menina. O Tinha aqui tudo lascando. Vai ruxando ali a piscina. Vai só na pistolinha Vai tu uma ajudada ali. É só que vai eu tenho. Pegaram a Gouminha, pegaram a Gouminha, pegaram a Gouminha O time inteiro, é o Daniel tomou é mais longe ali, é mas saco de jogador, cuidado, é é é é é oh, vai no chão Vai, vai, vai, vai O Minas paga, é como eu não vou lá, o Arthur mas aqui, ousado é Não vai Minas, não conseguiu, nossa, de vida nossa, vida nossa Levou muito chumbo, chumbo pro nosso Que é isso? O Minas caiu, caiu O Daniel nem o Minas Tô claro, e essa arma maravilhosa, essa arma dourada que vai ajudar o time aí a chegar em primeiro lugar, se Deus quiser, e vamos lá! E o time continua luteando. E parece que eles vão querer acessar o corpo, hein? A Zuria vai na frente ali. O Capocas quase que nem tá lá, meu Deus, olha essa língua grande, que é isso? É tiro de escopeta é tudo, é construção! Nossa, Santa Fala! O time a mão, A dor tá assustado. Meu deus, do céu é mesmo, A o, vai strota, o copo tem o que real? O vai se ver se O cofre foi a o o É melhor assim Vamos respirar, vamos com calma Até a lá E bola a Vamos lá ver Uma bazuca de bazuca coisa aqui, hein Muito loot, muito loot Eles vão organizando aí Vão passando um Qualquer é melhor com qual Qualquer é arma que fica melhor O azul vai segurando ali Porque tá com medo de vida O time vai voltando ao normal Vai se protegendo. Vamos lá, vamos lá Aproximadamente 5 5 minutos Para o gás fechar todo 5 minutos participantes! o da cama. Ele não sabe o que Não se Não Eu Eu Chegando, até não. pai. vem é vai, pai, pai, pai, vai, Pai, pai, pai! O só vai, só vai, só vai, só vai, só O Daniel tá caído vai, só O só só pai, pai! vai, Tá só vai, pai vai, só só vai, o nossa, Bahia também nossa. tá de pé de que isso, ele ainda tá vivo! Tá deitado! Não! O Bolt tá mirando em cima! O Arthur não entrou não, tá, voando! A Jolinha tá quase morrendo, tá na hora de reviver! tá na hora de proteger ela! Vamos voltar, time! Vamos voltar com tudo! O Arthur ali tá ali, a gente me O Arthur vai é atrás, vai, vai atrás, vai em vai eliminar esse time! o time inteiro, quase! Esse com tudo ali, vai quebrando a construção! Vai procurando o cara que eliminou os quadros, jogou o cara ali de que era. Só tem o quatro. Morso, o quatro. quatro. O time hã? vai voltar é fico... ah! Não Para nós desse jeito! Essa agência tá animada hoje, hein? Essa agência meu, viu, vocês? Não liga mais... mais... não, que o Matheus é doido, viu, Bahinha? Hã? Ele Não liga não que o Matheus é doido! Olha o Belecau! Mais um espaço inimigo. ok? Tá legal. Tá dando. Tá legal. Tá, tá pra... <risos> já é. Quê? Dropa aí. É? Faltam aproximadamente eu aí. 12 minutos e 55 segundos para o gás fechar. 31 um O que, que é baladinha? Que que é baladinha é? Eu. O time A dá é. uma acalmada. O time tá mais seguro ali. Ninguém por perto. Usam pede, vão se afastando, usam na verdade aquele pula-pula. Vão sair por causa, por causa da tempestade. tempestade. Avançam como conseguem ali longe da tempestade. <risos> vai em vai direção aí, pode salvar, vai, vai direção, pode salvar lá. lá. É verdade, é verdade. o Daniel. Vamos fazer o Daniel. Deixa o Daniel. Deixa o tá razoavelmente bem o meu tá pra a, a muito o <risos> cadê o outro toma ai ai ai ai ai ai pai. ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai Toma! É, é, é, é. Bahia vai emburando ali com a bazuca! <risos> <risos> tá só, ele tá vai em direção à bande de reinicialização para trás! Uh! -huh. Outra. Cadê Julinha? Cadê Bem-vindo de volta à vida, meu carinho <risos> E o Daniel volta novamente tá ah, O Dani já tá vindo O esquadro aqui faz um excelente jogo Mas é importante manter a concentração E todo mundo fica junto Fica aqui na frente Fica aqui na frente O Arthur parece ter encontrado alguém ali na frente Os outros três ficam um pouco mais atrás Mas eles já vão se aproximando Eu não tenho certeza Vai correndo, sim, sim, sim, correndo sim. ali no 30 Ali também, não é? Não ali, é, é vai vai passar. Não O time dele vai avançando, vai secando. Vai, vai, vai, vai, vai visualizando ali pra ver vai, se não encontra ninguém por perto. Então, fazendo box na frente, deixa eu Os caras os caras Nem vai não. não, não, o time inteiro está completo, o time inteiro está atacando o Guarda-Rúmula para se proteger. O cara, o cara vai atacando, vai criar a nova 45 de vira no Arthur. Acertei, acertei, acertei. Caiu o Arthur! Caiu o Arthur! Eliminado é o, Arthur. É o é jogado com o Que que é isso, professor? Menos um agora no time. Vamos acompanhando agora aqui. O Guarda-Rúmula, agora tá a Juninha aí de de também. O time parece dar uma recuada.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 a partida se transformou de uma hora pra outra Ô, Júlia, pega... vai acabar tá. para no litoral, na bobina depois Ô Júlia, você devia te salvar, não, você bater até de luta Ela vai luteando, pegou o chudão O time inteiro tá com a churinha agora Você a vai ter salva aí da... em... Olha o litoral, olha em bobina. Ela tem o cartão do Arthur O cartão do Flainha e do Daniel, tô tá... lá Os caras seguem ela, Vem atrás dela. Pegaram o pegado, fizeram a confusão, vou eliminar Ela tá tirando! O que é fez? A fez a o alma, ele ela fez não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, foi não, não, não, não, O narrador tá tomando um cafezinho aqui. Here. E vamos lá, mais uma terceira partida aí de squad. ver Se dessa vez a gente consegue ganhar. Vai A gente agora, hein? A gente Pum, pum, pum, pum, é o A gente é Eu já vi esse time ganhar e quero ver ganhar de novo! É muito lindo! Vamos lá! Eles parecem que vão cair na frente. O Daniel ah, tá de novo atrás. Eu creio que ele o Você sabe? olha os dois, eles ele Eles dois de eles dois de dois de sniper, eles dois de pump. Vamos torcer essa vez. Vamos de você a dessa vez. Ui! Não tem que a console. Narrador falou demais, 7 horas, O horas para o evento. ao vivo acontecer no Fortnite, mas vamos lá! E... vai tô. Tá pro lobby, tá fugindo o Arthur, e bagunça. O Kfaka vai atirando ali no Arthur, ele vai eliminando. A Julinha já tá com o cocavido, o Daniel também. Não, o último, Daniel cai. E parece que já é eliminado. O Arthur ali O eliminado. Tá caiu! foi eliminado também. Essa pena, Julinha e Arthur. Mandou o primeiro pro saco. Só a chegar Os dois meses jogar juntos O Enrico, é o Enrico aparece bufando ali do lado da a Julinha cai O O Enrico! O vai usando a atadura. O está fantástico O Enrico estava ali do lado Eu não entendi o que aconteceu A Julinha está caindo, está sozinha lá embaixo O helicóptero bota ela no ovo Se protege ali tem que ir o lugar mais calmo Tacou ela na parede Começa a reviver ela de novo Revivento aqui também! Tem que pegar meu cartão, cartão, cartão também! Já pegaram o cartão do Daniel e o cartão do Paísa. 40, 40 segundos. Dessa vez eles ficaram um pouco por baixo. Mas será que vai dar certo? Não. Eu não sei. Vamos lá acompanhar aí pra ver. O Arthur quebra o telhado ali. Encontrou uma linha de aproximação. Vai com cautela, tá ouvindo passos A Julinha também vai pelo outro lado ali Pra ver se ela consegue alguma coisa aqui, cara, melhor aqui, o Arthur vai em, pra baita. Baita. Pega Pega em direção a Julinha Pega meu cartão aí, O que aconteceu? Eu ele apertou o errado. Vai conseguir agora? Pegou o cartão Vai dar um Vai dar vai indo agora em direção à Julinha Encontrou inimigo ali, é. Beliante Capuada, meu Deus, que confusão É muita gente, é muito tiro, é muita bala Tem que se proteger Os caras ali estão tentando inimigar o um a Julinha atira aquelas costas ali então. O Arthur joga granada no meio do corredor A coisa tá maluca, a coisa tá insana, tá tudo quebrado, tá tudo destruído Ele vai devendo ali, <risos> a Julinha vai se aproximar Time bom é time unido, time bom é time unido Ele faz a posição, o um capagará em cima, ah, tá é que ele ganhou, vai, vai assim. fuzilar Toma a cabeça derrubou O Arthur avistou ali alguém dentro da salinha, um capão ou alguém disfarçado Eu não sei Voltou ali e saiu pra fora a parce, parce, não parce, não também, vai também, vai ficar mais protegido. Se não tem shield, usa a disfarce que funciona. Ele vai ao disfarçado, passa no meio da galera, eu despercebido. Eu a Juliana tá com 100% de vida. O Artur inteligente ali, vai reviver os dois. Tomara que ele é certo. Tá no meio, quase lá. Ele viu um capangulado, a Juliana tem que tomar cuidado pra levar a barra. Ela, ela tirou eu atiro e o último meio. Contar, a equipe tá completa novamente. Um batalhão dos dois de pistola, né? E eu tô com o. Enfim, um... quem começa do zero. Falta aproximadamente 35 segundos pro gás começar a fechar 56 participantes. Todo mundo aí, truteando, tirar tira um pouco. Aí, tira não tá fácil, essa partida não tá fácil. Tá 20 pra todo mundo pegar. Guardião de cima foi eliminado, parece que é uma dúvida. Du... Tudo ali. Fuzilaram ali de cima, a Julinha tá se uhum. aproximando. Ela tá só mirando, só mirandinha ali. Tática, os caras vieram com tudo, ela pulou, não conseguiu derrubaram, ela também. Eliminaram o Arthur. E parece tá que uhum. uhum. o Daniel também caiu ali. Uhum. Uhum. O Daniel tá uhum. também caiu. Vai, Daniel! Vai, Daniel! O Daniel tá caindo também. Uhum. A Julinha, os três foram eliminados. Dá na sua mão, Maria. Vamos lá. Tamo com uhum. você. Ele tá no meio ali do duto. Tá passando ali. Que arma que essa aqui é que Eu não sei qual é o nome. Ahn. Hum, Scarce É uma Scarce Ele viu uma escarcelenciada ali na mão. Ah, você Eu não aí. consigo ver porque a TV do Deva tá zoada. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, você Quebrou ali a proteção. Onde vai usar tá? o disfarce, Olha. vai ser vai escalar o peludo. Calma lá, já Toma lá. Tamo junto, S. Aqui? Isso, isso. Juri, até pra ele voltar pro Puder em volta. E careta na mão porque é muito comediante. Vai, Entrou no bugueiro. Um, vai, vai, é vai, vai avançando ali, vai cauteloso. Passo por passo. não Ele vai agachado, ele vai no do... stealth do... ali, ele vai devagarzinho. Não, não, não, não, Voltou e apistou um monte de cartão pergunte, Tem que tomar cuidado porque o Bololô tá aí Os caras estão aí Ele chegou, foi com calma Pegou o cartão, não tem ninguém Vai pegar o segundo cartão, resta apenas o do Daniel Tá quase acabando diga, diga, diga, diga. Tá tempo, Aparece o cara aí, ele voltou Saiu um Meu Deus, eu só levanto nas costas, ele virava tudo Pum Oi, pai foi isso? Foi muito rápido, só ia tava muito medo, os caras pegaram aí, coisa. Ah, Que foi é é isso? Não, tô... Ô, Daniel, tá morrendo Meu Deus do céu! Essa partida não teve dó de piedade, foi não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 Olha só, olha só. Manda baixo. Então vamos sair. Essa partida vai ser a última partida da com a estudar. Vamos lá.